Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Piccoli e hoje eu trago mais um vídeo da série de distorções de pensamento. Hoje eu vou falar sobre tirar conclusões precipitadas. Então, se você quer saber se você se encaixa nesse tipo de distorção ou se você conhece alguém que se encaixa nesse tipo de distorção, fica comigo até o final desse vídeo que você terá muitos conhecimentos sobre esse assunto. Então, vamos lá. Tirar conclusões precipitadas. Como o próprio nome diz, o que esse tipo de pensamento faz é você... Tirar uma conclusão baseado em fatos que não necessariamente sejam realidade. Um dos tipos de conclusões precipitadas que você pode ter é uma leitura mental. O que significa essa leitura mental? Por exemplo, você tem uma pessoa lá no seu trabalho, na sua casa, que de repente naquele dia chega com uma cara meio estranha, uma cara brava ou uma cara, não sei, de alguma coisa, parece que a pessoa está chateada ou brava. E aí você conclui que aquela pessoa está brava ou chateada com você. E aí você conclui que essa pessoa está chateada com você, que você fez alguma coisa e você passa o dia se martirizando, pensando naquilo. O que será que você fez? O que será que aconteceu? E, de repente, pode ser que aquela pessoa esteja brava ou chateada com algo que aconteceu na casa dela ou brava ou chateada com algo que esteja acontecendo na vida dela e você passou o dia inteiro se martirizando, achando que você tinha feito alguma coisa. A leitura mental, com ela, você adivinha os pensamentos da pessoa, como se ela fosse, como se aquele pensamento fosse real, como se aquele pensamento condizesse com o que é real. Outro exemplo, de repente você chamou a pessoa para jantar ou para ir em alguma festa e aquela pessoa te disse não, e aí você conclui o quê? Poxa, aquela pessoa não gosta de mim. Eu sou uma péssima companhia. Eu sou uma péssima pessoa. E pode ser que aquela pessoa não não posta naquela data, ou pode ser que aquela pessoa não esteja bem naquele dia para ir, ou pode ser que ele esteja passando por uma situação financeira difícil. Não tem como você saber como as pessoas pensam, a não ser que você pergunte para elas. E será que não é mais fácil você perguntar? Porque será que você está com, esse, com essa cara brava? Ou, ah, por que você não gostaria de ir comigo jantar? De repente, você perguntando o motivo pelo qual aquela pessoa não, não está fazendo aquilo ou está com aquela, com aquela forma de agir ou de pensar, enfim, você entende o que está acontecendo na vida dela. E aí você tira esse peso das suas costas, porque você assume a responsabilidade por algo que não necessariamente seja real. Ou talvez você não tenha coragem de perguntar, talvez você não tenha intimidade com a pessoa, ou talvez você não queira fazer uma pergunta para a pessoa naquele dia. Então, o que importa é você pensar que aquela pessoa pode ser que esteja brava ou chateada com você, pode ser que aquela pessoa não goste de você, mas que existem outros caminhos de pensamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, essa pessoa que está com uma cara chateada ou brava. Você pode pensar que sim, ela está brava ou chateada com você, e aí você pode fazer uma reflexão do porquê que será que ela estaria brava, se você fez alguma coisa, mas se nada vier na sua mente, nenhum motivo, começa a pensar que a pessoa pode estar brava ou chateada com alguém na casa dela, ou brava ou chateada com uma situação na vida dela, e aí com isso você tira esse peso todo das suas costas. Se, por exemplo, você chamou a pessoa para sair ou para jantar e ela disse não, e a... Ah, tudo bem, pode ser que ela não goste de você, mas pode ser que não, pode ser que ela esteja com uma situação difícil na vida dela, seja é, por causa da agenda, seja por causa do financeiro. Então você começa a estruturar caminhos diferentes de pensamento, possibilidades diferentes de pensamento. Outro tipo de conclusões precipitadas que você pode tirar é a adivinhação de futuro. Então você... Se coloca lá, adivinhando o futuro, como se você tivesse uma bola de cristal na sua frente e você pudesse prever tudo. Então, como seria esse tipo de previsão de futuro? Por exemplo, você acorda de manhã e você não se sente bem. Ou você, de repente, acorda e dá uma topada com o seu pé em algum lugar e aí você conclui que o seu dia vai ser péssimo, que o seu dia vai ser horrível, que você não vai ter nada bom, é, nada vai acontecer de bom, que as pessoas não vão falar com você, enfim, você conclui que o seu dia vai ser horrível. E como é que você sabe disso só por causa de uma topada no seu pé na cama, por exemplo? Não tem como você prever, você está só concluindo alguma coisa que não necessariamente acontece, mas pode ser que o seu dia não seja bom, e aí você vai pensar, tá vendo? Todas as vezes que eu falo que o meu dia não vai ser bom, ele realmente não é. Mas é claro, você já deu um comando pra você mesmo que seu dia não ia ser bom. O seu cérebro ele não sabe a diferença do que é real para o que é imaginado. Então se você dá esse comando de que seu dia não vai ser bom, o seu cérebro já vai fazer tudo para que seu dia não seja bom. De alguma forma, inconsciente. Ou ainda, por exemplo, você está lá, vai numa festa. Alguém te convidou pra ir numa festa. E essa pessoa falou que vai estar um fulano lá que você não gosta, que você acha péssimo. E aí você já pensa. Eu estou intuindo... Aquela festa não vai ser legal por causa daquela pessoa. Como é que você sabe disso? De repente você chega lá existem um monte de pessoas bacanas e aí você começa a conversar com aquelas pessoas e a noite fica super agradável. E você não tem como prever isso. Outra coisa, de repente você, alguém te convida para sair num ritmo de música, num lugar que tem um ritmo de música que você não goste. E aí você fala, nossa, vai ser uma droga porque eu não gosto daquele tipo de música. Mas e as companhias que estão lá? Entende? Você está prevendo um futuro que não necessariamente seja realidade. Você não sabe se isso vai acontecer ou não. Pode ser que aconteça, mas o que eu estou querendo dizer é que você também pode pensar que outras possibilidades podem acontecer. Então, quando você pensar algo assim, algo que seja negativo, você pode intuir algo negativo, você pode intuir algo positivo, algo positivo. Então, ao invés de intuir, por exemplo, que a festa vai ser ruim por causa daquela pessoa, você pode prever um futuro de que a festa pode ser boa. E não é muito melhor você pensar positivo do que você pensar negativo? Outro dia, uma pessoa me perguntou, tá, mas eu não vou estar me iludindo? Aí a resposta é, tá bom, mas você também está se iludindo se for negativo. Então, por, já que você quer prever possibilidades, então preveja todas. Preveja as negativas e preveja as positivas, porque você pode estar preparada para todas elas. Agora, se você pensar só no negativo, não vai adiantar nada, certo? Você só vai ficar péssimo, a festa vai ser ruim realmente, porque você já foi com esse pensamento de que ia ser ruim, de que aquela pessoa ia atrapalhar tudo, e você não aproveita o momento. Então, o que eu quero dizer com essa distorção, que é conclusões precipitadas, é que você comece a pensar que existem outros caminhos de pensamento. Isso significa que não é só um caminho negativo. Existem outros meio termos, existem outros positivos, e você pode pensar em todas as possibilidades e escolher uma se você quiser. Ou se você não quiser escolher uma, pense em estratégias para cada uma delas. Tá bom, a pessoa não, não gosta de mim. Então, ela é importante pra mim? É importante que ela goste? O que eu posso fazer pra ela gostar de mim? Ou, ah, tá bom, a festa não vai ser. Pode não ser bacana porque aquela pessoa vai estar tá lá. Tá, beleza, mas como eu posso fazer para que aquela festa fique melhor? O que, que eu posso fazer para não focar naquela pessoa? Ah, eu chamei aquela pessoa para sair e ela disse não. Pode ser que ela não goste de mim, ou pode ser que ela esteja passando por uma situação ruim. Então, como eu posso fazer para que, de repente, ela fale um sim para mim? É, posso chamar ela mês que vem, ou posso perguntar que dia que é melhor para ela? Entende? Coloque novas possibilidades, coloque novos caminhos de pensamento para a sua distorção de previsão de futuro, já que você gosta tanto de prever esse futuro. Então preveja de verdade, preveja todas as possibilidades, combinado? Então se esse vídeo fez sentido para você, se você começou a perceber que você tem essa distorção e que isso pode te ajudar a mudar, coloque aqui nos comentários. E se você acabou de me conhecer, não conhecia o meu canal, lembra de curtir, de se inscrever no meu canal, curtir o meu vídeo. Ative os sininhos também para receber novas notificações para que você continue recebendo esses vídeos de distorções de pensamento e outros vídeos que eu vou trazer sobre comportamento humano. Tá bom? Então é isso. Eu acho que eu vejo você no próximo vídeo. Um grande beijo para você!